se liga olha só nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você de maneira bem rápida bem prática aqui como rastrear o seu link de afiliado tá tanto pela hotmart quanto pela edus ok é, que são as duas plataformas que eu mais uso. Eu uso a Monetizze também. Só que o processo de você rastrear na Monetizze é o mesmo que o da Hotmart que você vai ver aqui agora. É, antes de mais nada, se você já gostou do assunto do, do, do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. É pra gente estar tá entregando cada vez mais conteúdo aqui pra vocês. E me sigam lá no Instagram, mano. Vai, vai aparecer meu Instagram na tela aí. Me segue lá no Instagram, beleza? Bom, vamos lá, primeiramente na Hotmart, tá? Como que você vai rastrear o seu link de afiliado, tá? Primeiro eu vou explicar como fazer isso, depois eu vou explicar o porquê você deve fazer isso, beleza? Bom, vou pegar um produto qualquer que eu sou afiliado aqui. peguei esse produto aqui do Canva. Primeiramente, você vai lá na sua conta da hotmart vem aqui em produtos e vem no produto que você é afiliado ok? Pronto, aqui tem o um link de afiliado é o meu link de afiliado mas eu quero rastrear esse esse link para saber de onde está vendo minhas vendas porque eu divulgo o meu produto no instagram divulgo meu produto no meu canal do youtube e tudo mais então eu quero saber da onde é que, sai, que está saindo vendas ok então, o que você vai fazer você vai copiar o seu link de afiliado tá então, eu vou dar uma vou, vou copiar ele aqui vou abrir o bloco de notas na Hotmart, como que você vai, vai rastrear? Você vai usar o seguinte código, no final do seu link, tá? Igual, SRC, aliás, desculpa, ponto de interrogação, SRC, igual, e aqui depois do igual, você vai colocar, a, como que eu posso falar, o rastreio da sua venda. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você fez um story no seu Instagram e você fez a chamada de ação para o produto que você quer rastrear, né? Para você saber que aquela venda veio do seu story. Então, você vai colocar e isso isso daqui no final do link então estou um exemplo ó. aqui está o link esse é meu link afiliado. De então depois do link você vai colocar ponto de interrogação src igual. E aí você vai colocar, por exemplo, o story. E aí você vai colocar esse link, você vai copiar este link, OK? Você vai copiar esse link. Na hora que você fazer uma chamada de ação lá no seu e story, por exemplo, você vai fazer um e story no seu Instagram, oferecendo as pessoas, fazendo uma oferta para este produto, você vai colocar este link. Quando alguém fizer uma compra por este link, você vai conseguir identificar na sua conta da Hotmart que essa venda veio do story, porque lá vai estar escrito origem da venda e só então você sabe que veio a, do seu histórico instagram mas imagina que você também colocou um vídeo no youtube e aí você pode colocar um código que que direciona que né, que identifica aquele vídeo imagina que você colocou um vídeo no youtube onde você fala sobre três receitas para emagrecer então um exemplo tá você pode colocar o seguinte w é y yt para identificar que o vídeo veio do youtube você pode colocar três receitas por exemplo ok e aí você vai colocar esse link abaixo do youtube para ficar mais bonitinho o que você pode fazer você pode pegar o link copiar o link já com o código de rastreio ok você vem aqui no bitly por exemplo e encurta o link também aqui copiou o link ó já com o código de rastreio ok e aí você faz aqui um vídeo, um link mais bonitinho né oferta três receitas off por exemplo tá salvou e pronto ó. é só colocar esse link por exemplo debaixo lá do vídeo do youtube que vai ficar mais bonitinho o link ó do que dessa forma aqui mas aí já vai estar com o código de rastreio integrado e você consegue identificar todas as suas vendas, por exemplo, tá? Você consegue ver de onde está vendo cada venda. Então todos os meus links são rastreados. Então links meus que são dentro do meu canal do, do YouTube, vídeos que estão, é, links que estão nos meus e-books, meus mini-cursos gratuitos. Então todos os links, todas as minhas vendas, basicamente eu consigo rastrear. Só para você ter uma ideia, vou vir aqui na Eduz, olha. Só para você ter uma noção, eu vou vir aqui em vendas, minhas vendas, ó. Só de hoje você vai ver que, é, que dá para rastrear aqui, ó. Olha, código de rastreio BF. O que é esse BF? É um link que eu, que eu criei como a condição de Black Friday no meu treinamento. Olha essa outra aqui, ó. redirect, redirect do meu e-book. Ok? Redirect, tudo hoje essas vendas, olha, todas hoje, tá? Redirect do meu e-book, redirect do meu e-book. Então eu sei de onde que estão vendo minhas vendas. Agora eu vou te mostrar como que você vai rastrear suas vendas pelo, pela EduS. Tá? Então eu já estou aqui na minha conta da EduS. Você vai clicar aqui em links, ok? Você clica aqui em links. É mais prático na EduS. Você vai selecionar o produto, então vou pegar um produto qualquer aqui, vou pegar aqui este produto aqui, ó, afiliados Pro, vou dar um confirmar aqui, e aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu link de afiliado, por exemplo, tem este link aqui, aqui está o link de afiliado, se eu copiar aqui, ó, pronto, copiei, já estou copiando o meu link de afiliado, porém não está rastreado, ok? Na ilus é muito simples, basta você clicar nesse botão aqui do lado, ó, criador de URL. Clicou, aqui você vai colocar a origem da venda, ó. Então, por exemplo, imagina que é exatamente também de um vídeo do YouTube, tá? Então vou colocar aqui ó, w -E -Y T Traço três Dicas, por exemplo, tá vendo que aqui embaixo, ó, aqui embaixo o link já vai sendo criado automaticamente. Ó, presta atenção, ó, vou digitar aqui agora outra coisa, ó, oferta. Tá vendo, o link já é criado. Basta eu copiar exatamente o link que tá aqui, ó, eu crendo o link que tá aqui, ele já vai ficando com a oferta. E aí, na hora que sair uma venda, tá, voltando aqui nas vendas de novo, na hora que sair uma venda novamente, vai mostrar o código de rastreio, como você pode ver aqui, como está mostrando essas vendas minhas aqui. Tá? E assim você consegue fazer o seguinte, tá? Rastrando as suas vendas, você consegue ter um controle melhor para saber de onde que estão vendo as suas vendas, porque se assim você consegue a, a maximizar, por exemplo, assim, você percebeu que está vindo muitas vendas de um vídeo seu do YouTube, um vídeo que você falou sobre um assunto específico. Vou dar um exemplo. Ah, num vídeo que você falou sobre como ganhar dinheiro no Instagram. tá Então o que você vai fazer? Você vai começar a fazer mais vídeos sobre aquele assunto. E nos lugares que, tecnicamente, estão saindo menos vendas, você vai fazer uma análise, vai estudar, vai identificar o porquê que está saindo menos vendas daqueles locais, para você fazer um estudo e melhorar o conteúdo, melhorar a cópia, melhorar o anúncio, dependendo, e por aí vai. Mas, de forma simples, de forma prática, é assim que se faz para você registrar os seus links, beleza? Então mais ou menos é isso, eu vou deixar o um link aqui do meu Close Friends no Instagram, por 990 apenas, tá? Estou deixando aqui para vocês, está aqui na descrição do vídeo, tem conteúdo todo dia, tem os meus bastidores, tem muita coisa para quem quer começar lá, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mano, é mais barato do que uma coxinha com uma Coca-Cola. <risos> Mas é isso daí, tamo junto, até o próximo vídeo, e valeu então!